você fica falando assim, muito calminho, as pessoas não, não, não entendem que é TV. O que, que vamos fazer hoje? Né? Nós vamos pegar esses temas, hoje é taco. Hoje é taco, mas o que a gente vai fazer não vai ser nada a ver com isso aqui. Que a gente, eu vou pegar um dos animais aqui, vou desafiar você a fazer uma sereia a partir disso, entendeu? Ou não? Ah, não <risos> que isso aqui só era pra mostrar pra você o que que, esse, que, que era esse mermeio Que tem o pessoal que ainda não conhece, né? Você, por exemplo, você nem sabia disso aqui Nunca me falar disso Então todo maio, todo ano, o pessoal faz, segue essa lista e faz cada dia uma série com esse tema Só que hoje a gente vai ignorar isso aqui a gente vai fazer uma ah, sereia, só que eu vou desafiar você fazer uma sereia com algum animal aquático E você também vai fazer a mesma coisa, entendeu? Por isso que eu tá falei bem. pra você já, te, já ter escolhido um antes Ah, mas tudo bem, escolheu na hora, fica tranquilo <risos> Tá bom uh, E a gente vai ter um tempo limite também, tá? Tá, qual que é o tempo limite? O tempo limite vai ser de duas horas. Já vou colocar o cronograma assim que cada um mandar o desafio pro um, um pro outro. Duas horas? Duas horas. Achei, achei que ia ser. Você acha 15 bastante? Minutos. Acho muito. Você acha muito? Eu não consigo fazer tão rápido ainda. Então uma hora vai, uma hora. Uma hora? Uma hora é bom, aí não fica tão pesado o vídeo. Ah, beleza. E... Uma hora. E dá pra Mas, fazer alguma ah, coisa interessante. Ah, Oi? entendi. É pra fazer um finalzão bonitão, é isso? Não é um desenho rápido. Ah, você que sabe, eu, eu não sou tão rápida assim Então pra mim, uma hora é bem pouco Vai cair como um esquete no meu Agora uhum. você, você já é profissional, né? Não, não, não sou já... eu... É sim, você já tem bastante um... tempo já Você trabalha um com isso pô. Eu sou um garoto de 20 anos Se você trabalha com isso, você já é profissional Sim, sim, sim Eu sou um garoto de 20 é. anos, acabei de me formar na, Nossa, mentiroso né? pra caramba. <risos> tá. Então nós vamos fazer. É, uma, é uma sereia. Vafer. Você já tá escolhendo aí o, o que eu vou fazer. Ah, e é, Eu queria que o, cada um se contra, concentrasse no seu desenho, tá? No cabelo do outro. Espero que saia alguma coisa boa. Que eu não sei, eu acabei de acordar. Pronto pro seu desafio? Ai, <risos> eu vi, olha que sacanagem. Tô pronto. Qual, qual que é o formato aqui? Você tem que falar o formato. Ah, tá. O formato C. Eu tava usando o folha A4 mesmo. A4? É. Okay. Em 300, 300 coisas, não 350. Eu acho muita coisa, mas se quiser, você que sabe. 300. Perfeito. Você nunca usou o SAI né? Nunca. Tá. Então, boa sorte. Vai ser divertido. É, vai ser uma nova experiência. Pô, se quiser alguma ajuda eu acho que eu entendo um pouco. O problema é que eu configurei muita coisa, eu terei muito atalho no meu, então talvez o que funciona pra mim não vai funcionar pra você. É, eu vou te perguntar direto as coisas. Tem bastante atalho até. Beleza. Pra usar o pence, eu acho que é a letra N. O borracha E, não sei se tá configurado aí certinho. É, Tem bastante que... pincel, parece o você já mexeu no Crita? Não ah, Então tá, é tá muito linda, eu não consigo, nem não consigo nem te ajudar Nossa, é uma bagunça que ele tá fazendo Saco. Ah, tem um basicão, pô Eu acho que você consegue se virar, eu confio em você, confio no seu potencial Muito obrigado Eu sei que você fazer uma arte bem melhor que a minha eu vou ficar um pouco humilhada, mas tudo bem ah, Que absurdo Você não <risos> sabe <risos> não sei. Eu vou tentar fazer. Ainda não sei qual bicho que você vai falar pra mim, mas eu quero tentar fazer dessa vez estilo Tibi, fofinho. Ah, cabeça de fofinho. fofinho. Eu não quero fazer muito sério, senão eu vou perder muito tempo, com certeza. Tá. E eu quero que fazer. Que bela algo... arte a sua. Que bela <risos> arte. Eu quero Abstrato. fazer algo é. mais, é... mais adulto. Que o meu, meu Instagram só tem desenho muito cartoon infantil, né? Uhum. Eu queria fazer algo mais assim com o corpo. Aquelas coisas que o pessoal do, do, dos grupos de Facebook reclama, sabe? Ah, sim, Isso, anatomia, se Isso, anatomia. Não conseguia lembrar ah. a palavra anatomia. Nossa, tá complicado, hein? Tá complicado. <risos> então. Já vai ser um desafio o... você usar um software que você nunca usou. E você sim, ainda quer. Sim, bora. Tá. Ou você quer testar mais um pouco aí? Não, bora, vamos lá. Bora? Vamos lá. Tem, que ser, tem que ser no tá. O meu desafio pra você, o animal aqui. Certo. Vai ser: vai ser... um cabarão. Um, cabarão. Cabarão. um, cabarão. Cabarão. Cabarão. um cabarão. cabarão. Vai ter que fazer uma sereia a partir de um cabarão. Um cabarão. Um cabarão. Eu, eu. Meu Deus, vai ser um camarão. Esse camarão aqui. Red. Ah, ela tem que ser. Cherry. Ah, tem que pegar uma foto no Google e, e mostrar? Pô, seria bom, né? Ou você quer pegar um aleatório, assim? Eu posso pesquisar aqui. Ah, eu ia, eu ia falar pra você usar um. Hum. Uma.. um polvo. Polvo? polvo. É o polvo. Existem tantos polvos entendeu? Por isso que eu o vou ser o... bem específica. Um Essa espécie. Um, ca um cabeçudão com tentáculos. Não, mas do... qual espécie de polvo? Tem tantas vezes é que eu tô falando. Aí, aí você me complicou. Deixa eu ver aqui. Deixa, Deixa eu, eu ver. ver. Eu também tô vendo, pô. Eu já imaginei um... que você ia falar polvo, alguma coisa assim, bem mais, sei lá, diferente. Você achou que eu ia falar isso? Eu achei. isso aqui vai complicar Imagina eu sabia ah, tipo, tipo hum. uma coisinha assim, ó, sabe? Roxinha. Eu pensei a uma coisa roxinha. Assim? É, mas com, uma, com tentáculos, né? Então tu claro, assim. Pô. É, quer ver? Uma pose legal que eu achei. Acho... Ah, pose. Ah. ah, isso aqui é legal. Hum, laranja? A laranja também não, é legal. De roxo. Ah, você quer que faça roxo? Ah, pode, pode ser laranja. Pode misturar laranja e roxo, né? Ixi. Eu já laranja nem sei o que azul. vai sair daqui. Não, ó, laranja e azul, porque azul é a cor oposta do laranja. Uh -huh, Aham, sim, análoga. Legal. É análoga? É análogo que fala. Na roda ah, cromática. Na é. roda cromática? Uh, tá teoria de cores. É um dos, dos poucos assuntos que eu lembro quando eu fiz faculdade de design. Então, também vim na faculdade há muito mais tempo, né? É, eu sei, né? Você já é um ancião. Ancião? Olha lá, olha oh, oh, oh. E você é a criancinha, não vem com essa, não. Não vem com essa. Eu Por isso que a eu sua. acho que minha arte vai ficar bem pior que a sua, né? Mas bora? Não, não. Eu sou um garoto. pegar mais sei. referência desse povo aqui. Só jogar eu aqui no, no Google. Aí eu já começo a cronometrar. Pode cronometrar. Calma que ainda não. É. Cabarão! Achei que o camarão só ficava dessa cor. Depois hum. o Eu tô O quê? A cor do camarão? É. Esse aqui ele é vermelho assim mesmo, antes de, de tudo. Nossa. Cabarão. Cabarão! Cabarão! Meu Deus! Eu já tô indo. Já tá fazendo? Não, ainda não, ainda não comecei. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu estou um pouco. Sei lá. <risos> tô pegando é umas um referências aqui. Que aí a cauda dela vai ser bem diferente. Porque é polvo. Tentáculo? Então, é uma causa difícil mesmo, realmente. É, fica parecendo aquela vilã lá do. Da pequena sereia. Eu acho que não, <risos> não precisa Cadê? ter todos os tentáculos, senão não, é o que perde muito tempo. Se bem não, que você pode usar Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V, né? Que dá pra fazer sim. Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V. Ou senão, eu uso um estilo um pouquinho mais simples. Não tem problema. Sim. Ah, já que eu vou fazer Tibi. Não. Sim. Aquele desenho meio que eu tava fazendo, né? Os furry. Meu Deus, se fizesse, eu fiz piada. Então, Oi. bora? Bora. E pior que isso, é só não olhar minha tela, viu? Você vai ficar zoando o meu desenho. Eu? Por que, que eu vou zoar seu desenho? Ah, porque você é chato. Eu sou chato. Se quiser botar uma música brincadeira, melhor não. Depois pra tirar a ia ser ruim. Ah, botar uma musiquinha? É, ia ser ruim. Um Ai meu Deus, o que eu faço? Vamos cantar, já que você cantar bem. Cantar o quê? Se não me desconcentrar é Só que, é ne... só que é nessa hora, é nessa hora que o pessoal desliga né o YouTube. Não é? É.. Se você cantar. começar a cantar. A Tevanescence. Não, não, não. Deixa eu me concentrar. Você, não, você sim. ficou brava. Você ficou brava lá. Aqui. Não, não, não. Tô tranquila. Tô tranquila. Tá mesmo, é? Não quero enfeitiçar ah. ninguém, não, como meu canto. Já que o que tema é sereia. Ah, é verdade. Olha lá. olha lá. Você é cheio de, de, de. O quê? É cheio de tiradas, olha. O é que você youtuber. tá falando? Você é uma youtuber. Eu sou uma youtuber. É uma TV, né? De baixo. <risos> ah, de baixa popularidade, talvez. Mas todos têm um começo. Né? É sim. Um... E como eu fiquei muito tempo sem postar, então eu até entendo. Antes de começar essa palhaçada do YouTube de 4 mil horas, de não sei o quê, quando era meio mais suave de ganhar dinheiro. Eu tinha um sim. bom público. Eu cheguei a ter um vídeo com 10 mil visualizações na época da copa uhum. eu tinha feito a mode modelagem no Blender claro, o Blender como sempre <risos> do Sim. Fleco era na época da, da copa Nossa, eu tava fazendo Deus. uma série só modelando ele só que aí eu não sei o que aconteceu com a minha conta que tudo sumiu, todos os vídeos Eita. sumiram todas as minhas visualizações sumiram você foi hackeado exatamente eu tinha mais de 100 mil horas, saca? 100 mil horas? Que tinha, tinha bastante. Aí eu não consegui recuperar todos os vídeos que eu tinha, eu perdi. Não tinha na minha máquina também. Eu Nossa. vacilei praticamente. Eu podia ter salvo no computador também, deixar em alguma nuvem, não sei. Nossa, Aí. é difícil eu pintar com a tablet assim. Eu já, eu, já, eu já tô usando o um iPad com caneta, eu costumo. Ai, ah, é, a gente tem uma hora, né? A hora é seis e meia, então a gente termina às sete e meia Pronto Eu ia deixar cronometrando aqui, mas... Eu ainda estou um pouco atrapalhada, tenho que me acostumar a fazer essa coisa aqui de gravar Você vai pegar as mães? Sim, sim, esse aqui já é o segundo vídeo Eu tinha feito o do Mickey lá do Mickey feio? Vai sair na quarta-feira? Esse vai ser na outra quarta? Ah, eu vi os resultados, ficou legal <risos> Ficou engraçado Pena que não tinha pegado o áudio do, Da outra pessoa que tava gravando comigo Tranquilo Tem bastante gente que eu conheço, dá pra fazer vários vídeos ainda Ai caramba Eu acho que tá feio <risos> Por que você tá preocupada? Porque tá feio e eu também tô sofrendo aqui é que você não ah mas você manja você não, já para tá... com isso você já é ancião você já manja eu não sou ancião meu Deus espera <risos> aí ai, ai é povo né já tá fazendo com rabo de sereia aqui, é povo me chama de ancião Você também parece difícil não? Né? um camarão Ah, mas o camarão tem cauda, assim, dá pra fazer assim né? Dá, é, tudo é uma metáfora, né Tem uma regra, né Tem um botão que flipa? Tem, tem sim, é o H Nossa, que tá O a rotação é o delete e o end, se precisar Consegui? Consegui. É bem simples, eu gosto de usar ele porque pra mim o Photoshop tem muita enrolação. É, Photoshop é na... tá no nome, né, que é pra foto. Né? Então, exatamente. Não é específico pra desenho, mas tipo... É. É, pra, pra ele ficar bom pra desenho você tem que encher de, de brush, de Exato. Corvinho, mas tudo bem que eu só uso os mesmos brushes. Eu não sou de ficar usando muitos pincéis, não. Eu deveria, mas... Ou não, né? É. Depende. Eu, eu, fiquei, eu fiquei quieto, mas o que eu, me falam é que você tem que fazer isso, tem que buscar o Burst. Tem uns que facilita a vida. Sim. Uh, não tem um ditado lá? cada tarefa, a ferramenta correta? Procure a ferramenta correta? Deixa eu ver se isso aqui tá interessante, não sei <risos> Se você tiver vendo o meu... Por <risos> quê? Não, porque é pra ver só depois É só pra ver depois? É, pô Eu não tô vendo o teu, eu não faço nem ideia o que você tá fazendo eu vou pagar essa cabeça não gostei não Eu tô fazendo... Tô achando um que eu vou negócio... deixar em... Oi O que você tá fazendo? Um negócio que vai dar problemas com o senso do... Obrigado! Você pensou muito em mim? Mimim? Mimim! Pensou não, muito não, na minha não, pessoa não, mesmo, viu? Não vou ficar tranquila que a nossa tá falando. Por que você acha que eu peguei um tema mais bonitinho, fofinho? Um eu vou fazer T.V. Você escolheu um tema... Ah, o, o seu, né? Pro seu. O meu. Você é um camarão. E aí o cabarão? Cabarão. Cabarão. Taco. Eu podia fazer já comendo um taco, né? Já aproveitando que eu, hoje é o dia do taco. E taco em Você e... sabe que é taco. Oi. Então, sabe o que é. Sabe que é, como é que é polvo em japonês? É isso que foi né? eu ia comentar agora. Então. Eu Oi. sei, em japonês, taco é polvo. Tacou né? Takô. Taco. Taco. Eu não sei a pronúncia, eu sei como é que escreve. Feliz? É Tacou. Takô. Taco. Takoyaki. Adoro. Hum, takoyaki é bom, hein? Vamos fazer um encontro na Liberdade lá com seus seguidores. Pra comer takoyaki. Ai, ai, ainda não. Deixa eu ter seguidor <risos> Só que a, a, a regra é a seguinte, os seguidores pagam dos youtubers. Eu tô junto, hein? Eu, tô, eu sou youtuber também. <risos> Só pra esse caso, eu sou youtuber. Eu ah, também tá. quero ganhar. Quero ganhar taco. Hum, deixa eu pensar o que eu faço. Eu não sei como eu vou fazer isso aqui. Um dia eu ainda chego gritando no começo do vídeo. Lambda, lambda, lambda? <risos> não, não, isso! Lambda, Eu assisti, eu hoje em dia nem assisto mais. Ai, tá feio. <risos> Tudo bem, eu vou conseguir melhorar isso aqui. Vai ficar interessante. Ainda tem tempo. Não passou nem. Tem nem passou nem 10 minutos ainda. Ah, é. Só fazer de boa, sabe? Tipo, é... Sem pressão. É... Isso é foda-se, foda-se. O importante é... é que não importa nada. O importante é que nada importa. Nossa, ótima frase. Não é boa? Oh! Maravilhosa! Vocês lá vi. vocês lá Meu desenho lá do Instagram, conseguiu terminar? Dezembro. A menina comendo lanche. Ah, a, a homenagem? É, não sei pra quem, mas... Pra quê? Conseguiu terminar? <risos> não... A menina que tá não consegue ir. comer um lanche direito que já sujou o cabelo? Aí, calma aí. E aí, como é que vai a sua, sua obra de arte aí? Eu não estou vendo nada, ah, tá. sério Tá ficando uma merda Mas é, eu tô achando legal porque eu tô aprendendo esse troço aqui Prendendo na raça é. Mas se quiser, logo, se tiver na alguma raça. dúvida, você pode falar, viu? Ah, mas eu acho que não... tudo que tá acontecendo aqui não, não tem o que você falar, sabe? É <risos> tá bom, tá bom É uma questão de... É que, assim, eu também tô sofrendo de desenhar na minha tablet. Hum. eu tava desenhando mais no, no iPad, né? Fazer um cabelo assim, para cima, sei lá. Ah, porque tá na água, né? E também, como é polvo, eu posso tentar fingir que é... Como se fosse os tentáculos também, não precisa ser. Exatamente, na cauda Verdade, mano né? Verdade. Agora tá ficando interessante Finalmente Ah, que tá ficando muito ruim <risos> Deixa eu ver o que, que eu vou fazer com isso hum... Não, tá muito estranho A Agora vai ser que sair Não, não, o que, que eu fiz? Esse tá do ele realmente é realmente legal, viu? É, ele é bem, é. bem fácil de tá trabalhar resultando. nele. Tô conseguindo corrigir alguns erros. Ah, não, vou apagar isso aqui. Ué, qual que apaga? Como assim? Uh, bom, prosé? Eu apertei delete, ele. Delete. É eu selecionei uma área apertei delete. Por isso que eu avisei Aí. antes pra ouvir você do delete. Ah, mas como é que eu apago uma área inteira? Shhh. Eu selecionei... Ah, será que é o um bicho? Você pega borracha, ah, atin... pô. Entendi. E ele é... Ele tem outra forma de pensar. Deixa é, ver é eu vou ver se tem. borracha, porra. Pô, pô, Você é fogo, né? Pô. Pô? Pô me lembro o Pô do joguinho Aquele menino também Você jogava o Pô? <risos> me deixa Mano, realmente, você é muito criança <risos> Ah, eu tinha Eu realmente Nenê. Nenê Era legal, era febre na época, tá? Para as crianças? Todo mundo tinha Eu não Ah, você é velho Eu já falei pra você Não, eu não sou velho Velho É o Silvio Santos Ma oi Maoi oi oh. <risos> O che é da Caravane De Palmeiras Peraí, eu tô concentrado Ah, meu Deus. meu Deus. Baby, shark. Du, du, du, du, du. Ih, morreu. Meu Deus. Oi? Meu Deus. Por que? mostra. Eu não tô vendo. Eu Eu não sei o que você tá fazendo. Ah, que bom. Tô gostando desse tempo que tu sai. Ele deixa eu corrigir tudo praticamente. Oi? Esse pente tu sai, ele deixa eu corrigir quase tudo. No Ctrl Z você fala? Não, eu tô tá distorcendo. Ah tá, distorcendo sim, beleza. Acho que eu, acho que eu tô desenhando de forma muito desfrescente. Aí eu faço tudo torto. Aí eu quero corrigir, mas ele deixa eu corrigir. Ai meu deus, não sei se isso aqui tá interessante Como é que Como é que hum. junta as layers? Tu pega a de cima Que você quer unir É sempre assim, ó Uma de cima e é a de baixo, entendeu? Você pega a de cima, pega de baixo Você vai pegar não a, não a primeira não. de cima Certo E vai ter um ícone com Dois quadradinhos com uma tesourinha Achou? Merge down layer. Fica do lado. Achei. Achou? Achei, obrigado. Ele sempre vai unir com a layer de baixo. Obrigado, isso é muito legal. Daqui a pouco começa a line art aqui. Não gosto de deixar no sketch. Ah, tem que fazer line art? Por isso que eu queria fazer duas horas. Hum... Não sei, mas sei é que sabe. caminhão. Não, tá bom, tá bom. Se quer fazer duas horas, vamos tá fazer. Não, não, agora é uma hora só, se vira. Você reclamou? Ah, sim. Podia ser 15 minutos mesmo. Não, eu pô, 15 que você minutos você vai ver arte? aqui é uma, um, meu personagem sem braço. Tá feio, não gostei. Não, nem sei como é que eu vou fazer o braço. Ah, ah, ah, ah. E aí, como é que foi o dia hoje? Tranquilo, trabalhando no que? Atendendo cliente. Muito bacana. Então, deu, deu pau o aplicativo O que? Já deu pau aí no, no, no site, você fala? Não, não. Ah tá, que susto eu Falei, nossa, do um negócio mó leve do cliente. ah cliente É que você perguntou do meu dia? Não, eu tô perguntando ainda E ele... Aí a gente vai descobrir por que, que ele deu pau O cara já tá testando num Galaxy S10 Porra meu A galera não tem esse celular aí Porque a tela, a tela normal é 16 por 9 certo? Uhum. E o Galaxy 10 é 19 por 9 Aí vai ter que ter alteração aqui pra funcionar no seu celular Aí é isso Ah hum, tá bonitinho Vai Dia feliz. Tá bonitinho aí? Tá aceitado. É assim. Só... Só que eu tenho que começar logo, se eu quiser fazer line art. Senão vai ficar preto e branco, não tem problema. Também, não. Eu já não Sim. Oi. Hum, que nojento, tá ficando nojento O seu? É isso que eu queria Ai, credo Vai ser o oposto que eu tô fazendo Não, não tá muito nojento mano. Caindo, caindo É que mano, é um bicho feio vai, é um bicho feio O que é o camarão? É, o é feio. Ele vai falar que é bonitinho, vai é deixar quieto. Você acha bonitinho? Camarão é gostoso. O camarão é gostoso, mas bonitinho tá? Um pouquinho. O camarão é o que você fala, olha como você é feio, mas vou te comer. Nossa, maldade. Tadinho dos camarões. Um braço totalmente. Tá Ai, feio. tá feio. Eu vou jogar o braço pra trás, eu não tô afim de desenhar a mão hoje. Eu, vou ir pra isso aí. eu me estraguei. Ah, parabéns, Bianca. Nossa, tô apagando tudo. Sério? <risos> aí, aí, voltou. <risos> Não, ah, é que eu tinha apagado metade do personagem vou jogar o braço dela pra trás porque eu tô com aquela preguiça Não sei, não tô com paciência não E como é que você vai ilustrar sem paciência? Sei lá, a gente faz aí Eu não tenho que ficar gravando ao vivo mesmo Tô <risos> com gente acho gostoso desenhar assim sem oi. ter que entregar a alguém. É, bom né? É, eu tô achando bom legal Quero fazer mais isso Na próxima a gente pode fazer E. Oi Oi? Você falou oi? Eu falei oi O que você falou? Você falou oi? Eu falei oi Não, eu falei E que bom Ah falei? tá, entendi, oi, pensando que você ia é pra mais alguma coisa não. Deu? Ele tem um deformador de mesh, tipo. Mesh. Não tem, né? Como assim? Um né? O do Photoshop Ctrl T? É, Ctrl-T mesh Rock... não tem alguma coisa. Né? Aí tem Aí é o mesmo comando, Ctrl-T. Mas não é tão. Não tem aquelas coisinhas. Exato. Né? Precisa, tá bom. Hum, tô curtindo, mas o rosto não é O rosto já é, vou ter que fazer um Agora, quase terminando o sketch. Era pra ser coisa rápida? É. Você tá aí? Eu tô aqui, pô. Eu só não tô entendendo o que você tá falando. <risos> <risos> você tá falando, eu falando. O que falando? O que você tá falando? Ah, não. É que eu tô eu, no meu WhatsApp aqui, né? É tem um whatsapp do condomínio e do prédio e ah, em volta tá. tem um cara que tá assaltando os velhinhos e as mulheres hum. aí eu falei assim, ah, vou descer com a espada aqui pra bater no cara aí se filmar isso, aí você vai ter um monte de viu <risos> ai ai, é pior que ia ter mesmo porque ninguém ia esperar uma coisa dessa, né ó que vai ter uma live de pintura Peraí, peraí aí espera foi gravar foi é. gravar uma live de pintura e olha no que deu e olha no que deu <risos> CPF cancelado com sucesso esse povo da nova direita visão é não gostei. Né? Nossa, eu realmente eu não esperei que, eu não esperava que fosse hum. é, desenhar assim com tanto cuidado. Né? Eu achei que ia fazer mais rápido. Né? Ah, o meu não tô... Eu tô fã de mim. Eu sei. você é também, né? O meu também, mas está tá feio. Sei lá. Quando a inspiração não tá, ó, não tá bem, eu não preciso fazer muita coisa não. Ai, tá muito feio, Nossa. tá muito feio. A vontade de desistir aqui tá grande Sério? Oxi, tá feio pra caramba, velho Não é possível Não olha Não pode olhar? Não Não, eu não parei de mexer no meu aqui tá Eita, não Perfeito Eu tô tentando ajustar, vou diminuir essa cabeça Ah! Mas isso eu fiz pra caramba agora, eu, eu vi que tô errando pra caramba, aí eu recorto e fico ajustando, recorta. E esse cabelo também ficou estranho que eu fiz Vou fazer de novo Vou Começar do zero A cabelo só Ah, eu já apaguei a cabeça, já tô fazendo outro. É bom Nem sempre que a gente pensa que vai ficar legal fica detalhar o olho, talvez trabalhar um pouco na expressão não sei só estou vendo um monte de rabisco muito louco aqui Tá concentrado Oi, não Você não tá concentrado não? Você tá falando tantas coisas, né? Sabia Tá fazendo o quê? Tá nem prestando atenção Como assim? Como assim? <risos> tô zoando, eu não sei Puxa assunto também Eu não sei puxar assunto <risos> Não sei puxar assunto O canal é meu e eu tenho que puxar hum... assunto, né? Verdade. É... Faz sentido O canal é seu Eu não sei o que falar Você gosta do seu canal? Ah, o meu canal é Se eu continuar Se eu começar a cuidar mais dele talvez... Né? Traga bons frutos Não sei, porque já teve um alcance interessante Um desses trabalhos... Aquele vídeo que eu te mandei Animaçãozinha Sim. Da youtuber tal lá ela viu pelo canal e eu tipo o que? na época nem tava Nossa. postando vídeo nenhum isso eu há dois não meses existia. já atrás você tem alcance e hum. canal grande ainda me olhando assim que tipo opa hum. vamos voltar aqui pro canal né voltar a postar sim Ai, tá não pode deixar morrer não. É, tinha bastante gente acompanhando, nem sabia. O vídeo mais visto do meu canal é... Um que eu esclareço uma dúvida, que eu acho bem idiota, na verdade. Sobre a diferença de animação 3D e 2D. Tem gente que não, não sabe, é... pô. Mas você sabe, eu sei. Mas o povo não é obrigado Eu sobre. sei, mas é meio é. óbvio Pra quem trabalha na área é ah, mas Eita. aí esse vídeo é o que tá tendo mais view até agora No canal Sim, é, o, é a entrada, né? É quando o pessoal começa a se interessar uhum. Ele vai pesquisar coisas óbvias mesmo, né? É por isso mesmo E esse vídeo eu tinha gravado a minha carinha Meu Deus mas as pessoas querem ver. Eu sei. Eu, eu acho estranho o canal que não tem pessoa. Tá ficando bastante alto o pessoal fazendo como é que fala, anima vlog meio que uma animação hum. mais ou menos. Bota o áudio e coloca o personagem assim falando. Saca? Já viu? Hum, ou não. não sei Você curte? Eu tava pensando em começar a fazer assim que eu não, não gosto de ficar me gravando, porque fica, depois tem que ficar se arrumando e nem sempre eu tô, tô legal pra ficar aparecendo em vídeo. Ah, Aí tem que ficar pensando em roupa, tem que ficar, ficar pensando em maquiagem, não sei o quê. Tem que gravar de dia, porque senão depois pra editar o, a imagem fica ruim. Ai, é chato. <risos> Dá mais trabalho que... Sim, que... Sim. E sozinha ainda? É, mas o povo gosta O povo gosta, mas dá muito trabalho Dá E sozinha então? É, um, um trabalho de TV né? Então Fica pensando em som É um trabalho caralho Muito trabalho, não... ainda não vale a pena não Ah, não sei se seja um canal de ASMR Nossa <risos> tá em ganhar alta. dinheiro porque funciona, eu, eu escuto Eu não, acho meio besteira não, Pra mim funciona pra caramba Pra mim não funciona não ah, Que merda Sério? Sim Fica a pessoa no seu ouvido lá É? Então, não cola não yeah, né? Eu acho engraçado que é uma galera muito modelo né que faz Uhum Parece que abriu a agência de modelo e o pessoal começou a fazer SMR. Ai, tá feio! É que normalmente quando eu vou fazer uma ilustração eu faço no papel, que eu me sinto mais confortável. Fazer o um rascunho. Ah, tá difícil aqui, viu? Ao invés de. fazer tudo direto no PC. Economiza tempo e minha visão agradece também. Eu também acho. É, tanto que eu pensei até em. em vez de gravar assim, pegar o webcam e gravar desenhando. Ah, é que o problema é que eu não. Não tem como fazer isso. Gravar pelo celular, eu não tenho onde colocar a posição do celular, sabe? Eu não tenho. um, que fala? Ai. Usa um pau de selfie. Eu não tenho. Mano, você não tem Dais aí? Ah, tem, tem um monte de DICE aqui. Ah não, não aqui entendi. em Moji tem uma só Mas perto daqui, se eu quiser então. pegar um trem, facinho Ah, então... e lá tem tudo, né? Tem suporte, tem tudo Eu tenho um que era do meu telescópio é, Como é que fala o nome? tripé, tripé Nossa, eu não consigo lembrar o nome das coisas Aí, né? que ideia. Que? Que véia, não tá lembrando o nome das coisas, depois fala de mim Não, pô, eu tava lembrando de pedal, mas não tem nada a ver Ah, olha só Então É, pedal não tem nada a ver Então, é. por isso que eu tô falando, é putz, qual que é o nome? É tripé <risos> Eu tô te zoando, pai. aí já não é mais velhice É um problema mais grave Eu estou ficando fumbado aqui, não está ah, ficando bacana. E <risos> o meu tá feio. <risos> não tá legal. Oi? Vou chorar. Cadê era? Vai chorar? Tô brincando. Só não tá como eu queria que tivesse. Eu acho que não vai dar tempo de fazer lineart. Eu demoro muito no rascunho. Ainda mais quando é no computador. Mas por que lineart? Não sei. É. Precisa de lineart? Eu gosto de fazer. Vai ficar um negócio cheio de rabisco, pô. É, mesmo? não acho ruim rabisco. <risos> o meu só tem rabisco. Ou então eu deixo o rabisco e tento... É, dá pra fazer. Eu gosto. E jogar cor por baixo da linha do rabisco do rascunho eu acho que essa orelha tá no lugar errado todo mundo bota a orelha no lugar errado nham. Nham. Nham. que bonitinho você falou nham. Eu lembra do gatinho que eu fiz o personagem lá é verdade. Né? Você. Você. Oi. Pegou o. Personificou o gatinho. É, eu tô fazendo um redesenho dele redesign. Ele tá, tá feio, mas tá bonito ao mesmo tempo. Mas eu vou deixar. Ah, deixa eu fazer ele 2D em vez de 3D também. Pensando umas coisas aí. Você quer fazer em 2D agora? É, molecada quer ver 2D agora, né? Sei lá, molecada... Eles querem que eu volte... eles querem. Olha que maravilha de... Que português bonito! É, perfeito! Querem que eu volte a fazer os vídeos do Nian, Que eu não fiz nenhum ainda, pra falar sério, né? Só teste que eu mandei. Não pode você fazer isso, né? Não pode fazer isso Mano, eu enrolo demais aí uhum. Nossa, aqui tá muito ruim Nossa, você falou que tava bom, tava feio, mas tava legal Agora já tá... Ah não, já, já, já desanimei eu também tô um pouco desanimada, mas vamos continuar, né? É, vamos terminar, vamos terminar. Que isso, já desisti mal... Só começou direito. Mal... mal mesmo. mal -mé. Colocar aqui, começar a pintar, mesmo não tendo line Bom, vamos lá. É, é laranja, um pouco laranja. Você pensou a mesma coisa aqui? Não, eu? você que mano. Eu pensei, vou, vou pintar já pra. Ah tá, não, é pra agilizar mesmo, porque agora só tem meia hora. Da hora. Da hora. Vou usar qual brush? Vou pegar o. That's, that's what I Like. Eu vou fazer azul, azul, eu posso fazer o cabelo dela. Você falou pra pinturar com azul? Vou pegar um laranja e um laranja mais forte, quase vermelho. Mas, oh. Mais forte. Quase vermelho. Faz um sotaque ele faz um sotaque tá bem de rio Também tem, tem jovens que são legais e jovens que são chatos também uhum. Ah, ah, é, tá aceitado uhum. Estou exigindo muito de mim 20 minutos Ah, não que de boa, né? Eu acho que é um exercício divertido É, eu acho que com o tempo eu me acostumo e fica melhor do outro como era o um Mickey feio, então eu aproveitei pra fazer o mais feio que eu podia agora aqui eu tô tentando deixar um pouquinho bonito, não sei nossa do Mickey feio, muito legal você chegou a fazer né, você postou, não lembro agora, eu tô com uma memória muito boa você fez, pô eu postei, aí eu fiz tipo o Mickey é, com o rabo ah, cortado, é verdade, é verdade o que eu falei só que ficou parecendo um... É. Um então não ficou né? legal. <risos> Talvez seja Ai, o. Não sei se o pessoal deu like porque. Eu acho que foi porque pensaram porque que era um negocinho mesmo. É, acho que o pessoal gostou porque parecia um peduzinho, sabe? <risos> tipo, ah, que legal, você está. Nossa. Ultrapassando os limites quebrando padrões. Não, na verdade não é. é <risos> não, na verdade não foi isso que eu fiz. Ah, tá bom. Né? Deve ser o ângulo que você fez, sei lá, a pose dele, não tava dando pra entender que era. Teve um pessoal que fez uns negócios legais, não sei se você chegou a ver. Eu vi, dentro de vários. Tem um pessoal que levou a sério. Você não quer fazer feio? Era pra fazer feio, não era pra fazer bonito. Ah, então... Aí, aí é que tá a questão. Sinceramente, acho que é pela saco. Eu acho que é pela saco, sabe? É. Ah, é pra aproveitar, cada todo mundo um fazendo um cagado e olha só como eu não consigo fazer cagado. Ah, eu sou ah, um é... Parece um pouco isso. É... Nossa, falou tudo. Aí eu fiquei... Vou mostrar aqui aí que eu, fiquei, eu, eu, fiquei eu sou assim, bom demais é... e nada sai ruim comigo. Aí alguém vai falar... ele tá, o cara tá esperando tipo um comentário assim, Ah, você não sabe brincar, não fica feio. Aí o cara vai responder. Ah, que eu não consigo fazer ser <risos> feio... Só... Ai, eu sou muito ah, bom! Me, me segue não Instagram! Me, me, me, me. Ah, você pode me seguir no Instagram! São muitos desenhos que eu não consigo fazer... Oh. Ah, ah, mano... Ah, mano... Eu realmente eu fico de saco cheio disso. Eu já vi, eu já vi tanta gente assim, nessa. Né, sabe? Eu Sim. sei, você tem muito tempo de experiência nisso. <risos> Lá vai eu. Ah, é, vai, vai. Fica zoando pra você ver. Fica Essa hora vai chegar. Vai demorar ainda, tem bastante tempo. <risos> Pensa assim pra você ver. Ela é, não está lá, né? Ela. Pá! Ah, o que aconteceu? Uhum. Aham. E aí, como é que tá? Já tá terminando? Não, tá. Temos 15 minutos. É. Agora você, os seus 15 minutos tá valendo. Você queria 15 minutos. Ah, realmente 15 ah. Como eu não, nunca faço, eu achei que tá 15 minutos. Que Falei que pra é você. Assim. Agora também eu não quero duas horas, é só uma hora. Não, vamos fazer duas horas. Não, se ferrou, você podia. reclamou. Reclamou, então agora só vai em uma hora não, não. Sim velho, não, velho. não adianta chorar velho, não. O meu também não tá aquelas coisas não, pô O meu não Olha. tá aquelas coisas não Tá bem... Ok ah, não, eu... Até eu dá pra postar, poupado. mas... Não sei, eu vou tentar trabalhar no olho nos olhos. Deixar um olho bem fofinho nos olhos. Os olhos de bomba. Ah, tá, Eu não me preocupo muito com comparação não. É que não tá dando hum. pra.. Fazer uns bagulho, fazer um da hora. Porque, só não foge que. Só claramente. não esquece que é um camarão seu, tá? Não vai pra inventar outras coisas não. Sua inspiração, camarão, não pode dar inspiração não. É o um cabarão. É o cabarão. Cabarão. Cabarão. Abaixa no ciúme. Ma... Oi. Abaixa no ciúme. Ma... Oi. Ma... Oi. Vi. Sete. Oito Sete Oito. Seis Sete. Dois Seis. Um e... Caiu a boca Pronto pra Acabou. ver, desgraça <risos> Ai caramba Eu vou olhar o teu Ai, ah O seu bunda... deve tá da hora com Certeza Ah, ele tá, tá Ah, não sei não O meu tá... Tá feio. Ficou bugadinho. Pronto. Deu o horário. Deu o horário. Será? Você vai salvar? Deixa eu só salvar, né? Vai que dá um.. É, vai que dá um crepe, né? Serei. Não, não. não sou eu não. Vai falar que é eu. Hum? Aí vai ver um negócio feio pra caramba. Não, não... Pode olhar, pode olhar, pode olhar. Ah! <risos> Ah, ficou olha bom, olha, pô? Fica tá da hora. Vamos lá. E não vai tomar coisa não, ah, não no YouTube, certeza. Olha, ficou doidão, ficou doidão. Oi? Doidão. Depois termina é... aí. Não, Mas não é vai strike? dar certo tá não. <risos> top, stop. Será? Tá vendo? Nossa, o seu tá bem da hora. O meu ficou tão feio, hein? <risos> Não, tá é, não, né? tá uma gracinha, tá muito bonitinho, tá Cabelinho menininho, pra caramba. Yeah. A perna ficou aqui... Que podia... então, ó, nossa, você capricha mesmo no cabelo. Tirar a linha. Fiz escaninhas. Ficou bem legal, até mesmo sem assim, a linha ficou legal. Tá. Dava pra melhorar, mas Sim. é isso aí, eu vou deixar assim mesmo, eu não quero mais mexer não. <risos> e é isso aí. Depois me passa a o menininha. seu desenho que você fez. Até a próxima. Fui!